A mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, estamos de volta para mais um episódio da nossa série de vídeos Iniciando no Clash of Clans Voltando aqui no nosso centro de Vila Nível 7 Para trazer um pouco mais do update E para trazer também uma nova dica de layout Como vocês viram aí pelo título do vídeo, né? Então galera, quero falar um pouco sobre esse layout aqui. Esse layout para quando você acaba de chegar no centro de vila nível 7, eu acho ele bem interessante. Ele cabe tudo que você precisa, tudo que você tem vai caber bem nele e ele vai acabar te trazendo boas defesas. Entretanto agora, nesse momento, eu tô começando a ter mais construções no centro de vila nível 7, ele tá acabando ficando um pouco obsoleto. O que está tá acontecendo? Eu não vou ter muito espaço para colocar o meu Rei Bárbaro agora que eu vou realmente começar a farmar o Elixir Negro. Ele não vai ficar com um espaço adequado pro meu Rei Bárbaro e todas as minhas, as minhas outras defesas, então eu acabei optando por escolher um outro layout e quem me enviou esse layout, essa dica de layout de hoje foi o Anderson Pellegrini do clã Mouse World e ele pediu um salve pro, pro clã dele, ele mandou a foto do, do layout, ele usa esse layout tanto para guerra... Tanto para o Push naturalmente, pro farm naturalmente. Ele falou que tem um bom resultado. E me mostrou o histórico de batalhas. E que é um histórico até bem interessante. Então, vamos lá. Ele que tá aí no centro de vila nível 7. Na liga Ouro 3. Um pouco acima do que eu tô agora. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse layout do Anderson. Em construir um layout mais é, completo pro centro de vila nível 7. E quero mostrar para vocês aqui algumas das progressões. Eu terminei de. Eu tô atualizando aqui bastante. Basicamente o que é mais barato primeiro, exatamente porque eu não tenho muito tempo para jogar nessa vila Eu tô tendo que construir as coisas mais baratas primeiro Vocês podem notar que boa parte, é, todos os meus canhões aí já estão no nível 7 Esse último aqui tá no nível 6, indo para nível 7 A minha defesa aérea já está no nível 3, a minha nova defesa aérea O meu outro morteiro já está indo para nível 4 Então vocês podem notar que está indo muito bem Todos os meus acampamentos já estão no nível máximo para o centro de vila nível 7 E o meu gigante e o meu bárbaro já estão no nível máximo máximo Pro o Centro vila nível 7, o meu próximo passo aqui, vai ser colocar a minha Arqueira para nível 5, e depois o meu Feitiço de Cura para nível 4, porque são as principais tropas que eu estou utilizando, tá galera, então basicamente a dica é, se você usa mais o gigante, atualiza seu gigante primeiro, se você usa mais Arqueira, atualiza sua Arqueira primeiro, e é basicamente assim que a gente vai continuando, eu tô muito perto de conseguir aí, as duas mil gemas para conseguir o meu quinto construtor, sem ter gastado nenhum real sequer nessa vila, cara, então eu tô muito feliz e tá bem perto mesmo, já tô com 1.400 gemas, porque como eu fico muito tempo sem jogar, na hora que eu entro tem um milhão de coisas pra me retirar, e aí acaba que eu recebo muita gema disso, caramba, mano, o cachorro latindo, velho, carai. Mas enfim, galera, vamos pra construção desse layout então, rapidamente, vou acelerar a construção do layout pra vocês não perderem tanto tempo, e bora lá, eu, eu vou comentar um pouco desse layout depois que ele tiver construído. Música depois da construção do layout, vocês viram pela construção que é um layout bem fácil de montar e ele é um layout que tem umas características muito interessantes ao mesmo tempo que ele é bem compacto ele também é bem dividido, então vocês podem notar que todas as construções de depósitos são bem divididas bem separadas e bem protegidas então eu gostei bastante disso outra coisa que pode ser uma vantagem ou desvantagem é o fato dele ser bem simétrico a parte de cima, de baixo e as laterais são idênticas, então por qualquer lado que o cara for te atacar, exceto Uh, vai, só vai haver diferença se ele atacar por cima ou pelos lados Independente do lado ou pela parte de cima ou de baixo Vai ser a mesma é, vai ser a mesma defesa praticamente. Outra coisa que é bem interessante nesse layout, por isso você vai poder aproveitar ele para talvez até para as guerras, é o fato dele de de ele ter aí o castelo do clã bem centralizado e o fato dele de ter também as defesas aéreas bem centralizadas. Lógico, esse depósito de elixir negro, só, você só vai colocar ele aqui tão dentro, aqui no seu layout, push, né, ou no farm. Nas guerras, esse, esse depósito de elixir negro vai dar espaço pro seu rei bárbaro. No caso como eu ainda não tenho o rei bárbaro, eu não vou eu coloquei o, o depósito de elixir aqui e o rei bárbaro no caso vou colocar no lugar dessa defesa aérea que eu tô mostrando aqui para vocês agora. Então basicamente é isso, o um layout muito bom. Vou fazer o teste do layout do Anderson Pellegrini, mas eu queria a opinião de vocês, Deixa aqui nos comentários. O que vocês acharam do layout? Vocês acham que esse layout tem futuro? Você acha que você tem um layout melhor? Me manda lá no É Aqui tá a foto original do, que, o, que o Anderson me mandou, para vocês terem uma noção de como ele usa isso, tanto na guerra quanto no farm. E é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, essa foi a progressão e o layout dessa, desse episódio de hoje. Em breve, trarei aí o centro de vila com o Rei Bárbaro. Cara, tô precisando farmar Elixir Negro urgentemente, mas é que eu não tô arrumando tempo pra farmar de fato, mano. Olha aqui, vocês têm uma noção, o farm tá indo bem, o pro problema é que eu faço um ataque por dia, praticamente. Então, eu realmente tenho que aumentar essa sequência de ataques. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever para não perder os próximos vídeos. Falou, um grande abraço do Gordinho. E até a próxima!